Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui porque muitas pessoas já ouviram essas frases afetivantes como por exemplo, eu gosto de você ou você é legal, você me faz bem, você me faz rir e o pior de tudo é que algumas dessas pessoas acreditaram nessas mentiras não, eu não estou falando que é tudo mentira mas as pessoas são condicionadas a mentir e tem pessoas que mentem de menos, tem pessoas que mentem de mais, e tem eu que sou um péssimo mentiroso. Nos meus estudos em livros de psicologia, eu acabei descobrindo algo fantástico, algo que melhorou muito a minha percepção sobre as pessoas. E eu descobri que de toda a comunicação que a gente interage com outra pessoa, só 7% é linguagem verbal, ou seja, falada no qual... Muita gente se foca na hora de se comunicar com outro alguém e esquecem, esquecem totalmente da linguagem corporal na qual entrega toda a mentira. E o resto de toda a comunicação é só linguagem corporal. Mas como você vai saber se uma pessoa está mentindo ou não? Não é uma tarefa tão difícil, mas não é uma tarefa tão fácil assim. Requer muita prática e requer muito conhecimento teórico. Claro que existe muitas regras, é claro que existem muitas técnicas para se descobrir mentiras mais profundas, mas existe uma regra muito básica. É só você observar se a linguagem corporal é só blum, blum, é só você observar se a linguagem verbal ou seja a falada está de acordo com a linguagem corporal dessa pessoa. Caso não esteja, é muito provável, existe uma grande probabilidade de essa pessoa estar mentindo. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa fala pra ti, oi eu te acho muito legal, você me diverte, você me faz bem, e, e simplesmente, quando tu vai falar com ela, ela te deixa no vácuo, ela não tem tempo pra você. Isso que, isso que ela tá fazendo, ela tá subcomunicando pra você que... Ela não gosta de você, você não é uma pessoa muito legal. Ela só tá dizendo aquilo tudo no consciente dela. Ela só tá dizendo aquelas palavras para te não ofender. Aconteceu um caso parecido comigo esses tempos atrás. Uma, uma, uma colega de Facebook uma colega de WhatsApp chegou para mim. Poxa, tu me diverte, tu é legal, tu é simpático, tu é uma boa companhia. Só que todas as vezes que eu convidava ela para sair, ela inventava uma desculpa. Ah, não dá, é muito longe, eu não tô morando mais na cidade, eu tô trabalhando muito, não tem tempo para você. E eu não levo isso pro lado pessoal da coisa, porque eu sei que as pessoas estão condicionadas a mentir. Eu sei que elas não querem ofender outras pessoas, se tu for direta com as pessoas... E dizer a verdade, você pode magoar de certa forma. Então elas inventam uma mentira. E tu também não deve levar pro lado pessoal, porque existem muitas outras pessoas que querem estar contigo, que são verdadeiras contigo, que te fazem bem o tempo todo. Então é só tu parar de procurar essa pessoa e partir para as outras. E sempre é, prestando bastante atenção na linguagem corporal, das pessoas, porque elas entregam se elas estão falando a verdade ou falando mentira, e muita gente ignora a linguagem corporal, o que é um erro. Ela pode trazer bastante benefícios Então era isso aí que eu queria dizer pra vocês, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe, dá um like, se inscreve no canal que é muito importante para mim, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!